França está na miséria, essa é a verdade. O povo francês não tinha opção. Duas péssimas opções. Le Pen, extrema-direita, que a gente é exemplo do que, dessa coisa que a gente tem no Brasil, a gente já sabe o que é. Macron não é extrema-direita, mas é uma direita que serve ao imperialismo. Ambas as opções são péssimas para o povo. Péssimas. Então, a gente pode ter certeza que não teve nada de bom para o povo francês. Mas, existem coisas que nos preocupam mais que isso. As abstenções foram imensas, enormes, gigantescas. Normal, com dois candidatos desse, acho que eu também não sairia para votar. Acontece, gente, que a extrema direita... Ela saiu...